Será que valeria a pena fazer com que seus vendedores tenham acesso a um conjunto de instruções táticas para a perfeita execução do processo comercial? Se esse tema literalmente te interessa, fique ligado que é sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, eu sou o Marcel Molina. E quero desejar boas-vindas a você ao nosso canal da vende e se essa é a sua primeira vez por aqui, ative o sininho, receba as notificações e lembre-se que toda quarta-feira, às 20 horas a gente coloca um vídeo bem bacana para a sua evolução e para o seu desenvolvimento. Pois bem, gente, e nesse vídeo então eu quero falar sobre a importância de um playbook de vendas. Mas por que, Marcel, um playbook é tão importante? Simplesmente, pessoal, pois trata-se de um termo procurado mais de 880 vezes por mês no Google, ou seja, uma procura altíssima. E isso quer dizer, pessoal, que cada vez mais as pessoas estão percebendo que precisam de um guia que documente as melhores práticas, estratégias e processos para sua equipe seguir, ajudando a garantir com que todos os membros estejam trabalhando de maneira consistente e eficiente. Mas vamos lá, vamos entender primeiramente da onde vem o termo playbook. E a resposta é simples, o termo playbook vem lá do futebol americano, aonde os times na oportunidade produziam um livro com o objetivo de estruturar as jogadas que seriam aplicadas durante as partidas. E o foco dessa estratégia era simplesmente fazer com que a tomada de decisão durante os jogos acontecessem de forma planejada, minimizando riscos e garantindo aí melhores resultados. E aí, gente, trazendo esse conceito para o mundo corporativo, um playbook de vendas é muito importante para qualquer companhia, independente do seu porte ou nem que seja o seu modelo de negócio. Mas a ideia desse documento é fazer com que a área comercial tenha um procedimento, algo padronizado, algo estruturado, alinhado, onde todos da equipe falem exatamente a mesma língua. E no fundo, gente, quem é que ganha com tudo isso? É o seu cliente. Além disso, gente, um playbook ajuda a gestão a ter mais controle sobre as ações dos profissionais. Facilita a implementação de novas técnicas, melhores práticas, não só de vendas, mas de processos. Além de agilizar aí todo o processo de treinamento e preparação dos novos membros da equipe. E como o nome sugere, um playbook, gente, é um documento auxiliar e ele pode ser impresso ou pode ser digital e que serve para ser consultado pelo profissional sempre que ele tiver dúvidas em seu trabalho ou no processo de preparação antes de negociar com um determinado cliente ou mesmo na preparação antes de desenvolver qualquer tipo de atividade. Nesse sentido, gente, quais seriam os elementos fundamentais na construção de um playbook de vendas? Vamos lá, primeiro elemento tem a ver com a consistência. Um playbook de vendas, pessoal, ajuda a garantir com que todos os membros de uma equipe estejam seguindo o mesmo processo e usando as mesmas técnicas de vendas. Isso ajuda a manter a consistência e a qualidade de todas as interações com os clientes, independentemente do vendedor. É simplesmente desenvolver uma espécie de roteiro, com exemplos de como conduzir uma conversa de forma eficaz, a importância de fazer perguntas abertas, perguntas fechadas e como seguir uma estrutura de vendas até o final do atendimento. Um segundo elemento importante tem a ver com a eficiência, um playbook de vendas ele pode ajudar, sim, a acelerar o processo de vendas, fornecendo aos seus vendedores, digamos assim, gente, de um manual prático do que deve ser feito para atingir a alta performance. Isso pode ajudar o time a economizar tempo, tornando a equipe muito mais produtiva e que consiga lidar com as diversas objeções que os clientes costumam apresentar antes de fechar o um negócio. Tá, Marcelo, então como é que eu amorteço essas objeções? Como é que eu consigo agregar mais valor à minha venda? Como investigar? Como criar credibilidade? Pessoal, essas e outras técnicas, quando registradas em um playbook, vai lhe ajudar e muito a você vender mais e melhor e garantir um excelente resultado. E para isso, gente, um terceiro elemento aqui passa a ser fundamental a importância de um treinamento. Um playbook de vendas, ele pode ser usado como uma ferramenta de treinamento para os novos membros da equipe que estão lá desenvolvendo um trabalho na área comercial, porque ele fornece uma visão geral e clara do processo de vendas e das técnicas que a equipe usa, permitindo que esses novos vendedores, eles sejam integrados rapidamente e com muito mais facilidade. E por fim, gente, trabalhar o processo de melhoria contínua. Um playbook de vendas, ele também ele pode ser atualizado regularmente para refletir as mudanças nas práticas de vendas e nas necessidades dos nossos clientes. Isso ajuda a garantir que a equipe de vendas esteja sempre se adaptando e melhorando. Em resumo, pessoal, um playbook de vendas Nada mais é do que um manual prático, como eu comentei. O foco é guiar o profissional de vendas no desenvolvimento de todas as etapas do ciclo da venda de soluções. Ele é projetado para ajudar a equipe a se comunicar de maneira clara, eficaz com todos os seus clientes, internos ou externos. O playbook de vendas, ele também é geralmente usado para treinar os novos funcionários, entretanto, por ser um material vivo, ele é um processo que deve ser usado para manter toda a equipe comercial atualizada, em relação a todos os processos que envolve o departamento. Principalmente por se tratar de uma ferramenta valiosa para qualquer equipe que tenciona manter consistência, melhorar eficiência. Garantir sucesso contínuo e assim o resultado acontece. E aí, vamos refletir aqui junto. E a sua empresa já tem um playbook de vendas? E se você acha que chegou o um momento de consolidar essa ferramenta na sua equipe, entre em contato conosco porque a Bravend poderá lhe ajudar e muito nesse sentido. Pense nisso, um abraço e até o nosso próximo vídeo.